Hoje nós vamos ver alguns fundamentos com relação ao Espírito Santo, o que, que os profetas falam e o que, que Jesus fala. O Espírito Santo sempre foi o canal de Deus para se comunicar com os humanos. Ainda em Gênesis, antes da criação do homem e da mulher, o Espírito Santo já estava na terra, pairando sobre as águas, que é um dos símbolos que o representa, assim como o óleo e o fogo. Nos tempos antigos, Deus, através do Espírito, guiou seu povo por meio de profetas, que repassavam os comunicados de Deus, e de juízes, que julgavam de acordo com a lei e a vontade de Deus. Só que o desejo de Deus é que todos fossem guiados diretamente por Ele, através do seu Espírito. O propósito desse vídeo não é discutir pormenores sobre teologia do Espírito, mas falar sobre a necessidade dEle para aprendermos, andarmos e sermos guiados dentro da vontade do Pai no reino de Deus. Os profetas anunciaram que o Espírito Santo seria para todos, que ele seria derramado sobre toda a carne e que Deus derramaria o seu Espírito sobre corações renovados por ele. Aqui vale enfatizar o derramar do Espírito sobre pessoas, corpos, e não sobre coisas, lugares, utensílios ou mesmo livros. A inspiração, portanto, não está em coisas ou lugares, mas em pessoas. Claro que pessoas podem ser inspiradas por Deus para escrever em algum texto ou alguma coisa. Só que o escrito não é nada em si mesmo, a não ser que a inspiração que inspirou um escritor venha sobre o leitor. Então o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne e continua sendo derramado sobre todo o que o busca. João Batista, que precedeu Jesus, sendo seis meses mais ou menos ali mais velho do que ele, também trouxe esse ensino, enfatizando que ele veio emergir em água para arrependimento. E que Jesus viria depois dele e emergiria no Espírito Santo e no fogo. Mas será que o próprio Jesus também falou sobre isso? Falou sim, vamos ver. Em Lucas no capítulo 11 diz o seguinte. Por isso vos digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Porque todo que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate a porta será aberta. Qual dentre vocês é o pai que se seu filho pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, dará um escorpião? Ora, se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então a gente vê que Jesus lança esse fundamento ensinando a pedir, buscar e bater pelo Espírito Santo que o Pai daria a todo aquele que pedisse. E veja que isso faz sentido na vida do próprio Jesus. Até porque ele mesmo precisou ser inspirado, batizado imergido pelo Espírito Santo no início da sua vida. O próprio Espírito Santo leva ele para o deserto, que a gente pode entender como a imersão no fogo. E só depois disso, Jesus sobe para a Galiléia e começa o seu ministério segundo as profecias na terra de Zebulon e Naftali. Mas o que mais Jesus ensinou sobre o Espírito Santo? E por que é importante a gente buscar por esse revestimento? Lembrando que Jesus ele ensinou Deus é espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Bom, a gente acabou de ver que Jesus mesmo precisou ser emergido na água, no espírito e de uma certa forma no fogo para cumprir o propósito dele nessa terra. E isso capacitou Jesus a ser testemunha do Pai e a anunciar o seu reino. Então vamos ver algumas coisas que Jesus mesmo fala sobre o Espírito Santo. Jesus fala que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus também ensina que o próprio Espírito daria testemunho sobre Jesus, assim como Jesus foi testemunho do Pai. Jesus também fala que o Espírito Santo ele convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra convencer, traduzida como convencer, do grego elenco, ela pode também ser traduzida por expor, jogar luz. Então, Jesus ele diz que o Espírito Santo exporia sobre o pecado, a justiça e o juízo. Vamos ver essa? Jesus está falando aqui, ó. Mas eu digo a verdade, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se, porém, eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Ele guiará vocês a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vocês. Então a gente acabou de ver algumas coisas com relação ao Espírito A gente vê também que o Espírito guia a toda verdade Revela quem é Jesus Anuncia o que há de vir Glorifica a Cristo e anuncia o que Cristo anunciou e Envia anunciar ainda O Espírito também é o que dá vida Porque a carne para nada se aproveita O Espírito Santo mata a sede ao sedento Dando aquela água que só Jesus pode dar A gente vê também que o Espírito Santo é o Consolador e a gente também viu que o Espírito Santo também é o expositor, que expõe o pecado, a justiça e o juízo. Vocês veem que Jesus fala muita coisa sobre o Espírito Santo. Ele dá importância a esse assunto. E também depois que Jesus ressuscitou, Ele fala para os seus discípulos não saiam de Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. E a gente sabe que isso acontece 50 dias depois da Páscoa, onde Cristo foi crucificado. Acontece em Pentecostes então. O Espírito Santo desce em forma de línguas de fogo, cai sobre todo mundo que estava naquele lugar, trazendo unidade e clareza na comunicação, já que todos se entendiam de alguma forma, e capacita aqueles discípulos para o envio que o Pai tinha, que o Espírito Santo guiaria a eles, aquele Espírito que Jesus já havia soprado sobre os apóstolos. Aqui podemos ver, e fica claro, que a unidade que Jesus fala se dá no âmbito do Espírito, não através de organizações humanas, através de esforços humanos, combinados ou reuniões humanas. Só vai ter unidade na comunicação, no âmbito do Espírito e unidade espiritual nele, no próprio Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, você quer ter a mente de Cristo? Peça, busque e bata pelo Espírito Santo de Deus, que vai te direcionar ao que Deus te fez para ser, para viver e para fazer em nome Dele. Um outro ponto importante é como que eu faço para ouvir essa voz? Como é que eu sei que eu vou ouvir a voz de Deus? Primeiro é importante saber que Deus se comunica de diversas formas, como eu comentei num vídeo anterior, e eu vou deixar aqui na descrição. Mas é importante eu saber que o nascido do Espírito ouve a voz do vento. Vento, no original grego, é pneuma, e Espírito também. Então o nascido do vento ouve o vento, o nascido do Espírito, Ouve a sua voz Então como é que eu sei que eu sou nascido do Espírito? Falar em línguas? Dons do Espírito? Não necessariamente Através de ouvir a voz do Espírito A voz de Deus A voz de Jesus através do Espírito É isso que a gente vê na conversa de Jesus com Nicodemos, Ali em João capítulo 3 Vamos lá? Jesus diz Em verdade eu digo para você quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admire de eu ter dito, importa que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Finalizando então por aqui, peça, busque e bata ao Pai que dá o Espírito Santo a tudo que pede, que busca e que bate. Assim, você vai dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Você vai ser ativado nos seus sentidos espirituais para discernir o Espírito Santo falando com você das multiformas que Deus usa. de ouvidos à sua voz. Falou!